Vim para lutar pelos seus direitos, pelos mais pobres, em defesa das mulheres, pelos direitos das LGBTs, pelos direitos humanos, pela assistência social digna e pelo acesso à saúde. Contra as desigualdades e por mais direitos, vote Fábio Félix, 5123.